Aí a Sandrinha já chegou com a Sandra diretamente de Portugal. Sua amiga linda que a vida me presenteou. Está ah. me ouvindo? Sim! Está um pouquinho baixo. Deixa eu ver se é aqui, né? Não. E agora? Melhorou uhum. um pouquinho? Melhorou, sim. Sim, melhorou, sim. Que bom. Eu sei, eu sei que aí já é tarde para você e agradeço a boa vontade de estar aqui com a gente. Ai, uma alegria estar aqui com vocês. Muito bom. Saudade. Pois, desse desses bate-papos, né, Sandra? É verdade. É, gratidão a você, Sandra, gratidão a todos que estão aqui conosco hoje. apego ou desapego. Onde é que nós estamos? é é essa coisa do apego e desapego é, é uma questão que eu acho é, muito presente né a na nossa vida assim, o tempo todo porque a gente vai vem aprendendo né que é, é muito importante a gente desapegar a que a gente é, percebe e hoje não faz muito mais sentido. Às vezes, a gente quer desapegar, mas não consegue. E foi toda tudo, tudo essa... Esse olhar, né, para nossa evolução é, espiritual e é, é, nosso caminho de evolução, de ascensão, de sair é, tá para uma outra frequência. E a gente, a gente vai buscando. é mais fácil, outras coisas não, mas que é mais difícil às vezes a gente consegue mais rápido. É, mas uma coisa que eu vejo na, pra mim, na minha experiência é, é o, a prática de... Isso. Yes. a gente vê, né, Sandra, que todos nós somos apegados, mas a gente não é só apegado a, a aquelas coisas que a gente gosta, né? como, por exemplo, um carro, uma casa, ou as pessoas que a gente ama, né? Nós somos apegados também às nossas crenças e aos nossos condicionamentos. Né? Sabe aquela história de que assim... qual que nasce torto, morre torto. É. Eu nasci assim, né? Vou morrer assim, vou viver assim a vida inteira. Então, muitas vezes, nós estamos... Vamos para um espaço de ego, né? Para um espaço de... Apego mesmo. Acho que a palavra mesmo é apego. Aquilo né? que a gente costuma fazer... Né? As frases que a gente costuma pronunciar, as rotinas que a gente vai fortalecendo todos os dias, né? E que, quando a gente começa esse processo de se atentar para aquilo que a gente está apegado, a gente começa a perceber que não é bem aquilo que a gente quer, né? Que, na verdade, o que a gente está repetindo é apenas um padrão, né? Um comportamento repetitivo Uma crença limitante Que está ali E que ainda está nos prendendo E que as coisas Chegam e nos São os gatilhos né? Que nos prendem E levam para um espaço Não tão querido E nesse momento É que a gente se dá conta né? De que okay, Preciso desapegar mas o desapego, ele vai muito além das coisas físicas e dos nossos apegos emocionais. Hoje eu tive uma reflexão sobre o apego, porque chegaram cedo aqui em casa é, dois senhores da Secretaria Municipal de Saúde para fazerem teste nos cães. Né? E, e tem que tirar o sanguezinho da orelha, da ponta da orelha, né? E faz o... Coloca lá e coloca um reagente e tal, para ver se eles estão com uma certa doença, que eu não me lembro mais o nome, Sim. mas que é uma doença que é transmitida pelo mosquito e que o mosquito passa pro cão e o cão passa pro, pro humano. E é uma doença que leva à morte e tal, né? E aí me levou a reflexão assim, de, do quanto eu tô pegada né? a esse esses animais, né? Como seria se tivéssemos uma notícia de triste, né? Com relação ao re resultado desse exame. Então, assim, são pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia que podem nos levar a uma reflexão de ver o quanto a gente está apegado ou não, né? E o quanto a gente está disposto a se desapegar daquelas coisas, né, que a gente considera nossa, ou considera às vezes que não consegue viver sem, né? É verdade. É... E isso é tão diferente de uma pessoa para outra, né? Porque cada um tem seus apegos e não tem certo nem errado. É, uma... é só. É só uma característica de cada um, porque tem a ver com toda a nossa formação, que a gente vem escolhendo ao longo da vida, viver, experimentar, e ter. Né, é, mas o quanto o apego é, ele, né, em algum momento quando você se vê, às vezes, você é obrigado a desapegar mesmo no, no susto, né? Perdeu. Não está mais aqui, acabou. É, alguma coisa, Coisa, né? E pode ser até coisa material mesmo. Ah, quebrou Sim. aquela jarro da minha tataravó, né? Todo mundo da família tem uma perda, é, coisas, né? As pessoas, enfim. enquanto é, nós nós sofremos, inclusive fisicamente, né? Sim. O corpo Sim. ele vai dar sinal ali você, que saiu o chão, que saiu alguma coisa, que você perdeu uma, uma, algo que estava ali no seu controle, que era seu, que estava ali, né? Você não abria a mão. E, e, então, a gente pode ter até sintomas físicos, né? O né? corpo eu vou ali que está encaixado. Eu até já contei essa história num dos programas do é, canal, né, que é, quando eu tava organizando as escolhas das coisas que a gente ia trazer na viagem, de mudança, né, a gente acabou fazendo uma mudança para cá, pra Portugal, e assim, cada um veio com uma mala grande e uma mala pequena, de mão. Acabou. Você imagina, Se mudar, país, país grande, morar, né, dá um passeio. Com uma... E então, eu tinha que escolher bem, né, que ia caber naquela mala bem podia, um, no ano seguinte, voltar e trazer algumas coisas, mas foi uma grande experiência. Como eu fui, a gente foi programando, eu fui aos poucos olhando. Cada semana eu ia lá nas coisas das crianças. O assim, que, que vai? Que não vai que que, no dia que eu abri o meu armário, eu nunca tinha tanta coisa. Assim, eu não tinha tantas coisas, né, assim, nem de roupa, nem de sapato, nem de coisinha, nada. Mas tinha assim, um armário lá que era tudo meu eu fui abrir um dia para olhar. Eu abri, sentei, tinha de frente para a cama. Assim, eu sentei e eu fui olhar a minha parte. E tinha umas coisinhas, coisinhas. Estavam lá, que a gente guarda, não usa muito, mas tava ali. E eu fui olhar, fazendo aquela construção, né? Vai, não vai, fica, não fica. E fiquei uma, uma hora dando uma situada Não foi nem parando não. Foi dar uma, uma situada na organização aqui dentro, da cabeça, né? na estratégia. Pouco depois que acabei aquilo, eu, eu comecei a sentir uma tonteira. Uma, uma tonteira mesmo, uma labirinto E aí, para a palavra, para cá, corre aqui, para cá. Estou sentindo esse negócio. Será que foi alguma coisa que eu comia, né? massa ponta, enjoa eu falei, não, acho que não nada a ver com isso. Usando as coisas que eu já sei, né? Aí eu me vejo... Não, isso então aí fiquei com aquilo. Não me dei conta. Apesar desse é. dia de bom, depois não me dei conta. E passou um dia, passou outro. Passou aquele dia todo assim, meio assim. No um dia seguinte eu acordei. Achei que eu ia acordar ótimo. Eu sempre acordo. Aí eu, acho, eu, eu tenho certeza que no dia seguinte eu vou acordar, acordar ótima de tudo que eu tive no dia anterior <risos> <risos> Se acontece, não vou acordar tão ótimo. Eu fico assim... Eu ainda estava com aquilo. aos poucos, de consciência, desafio da, da, das emoções, a gente que você que tem já filho grande, adulto, né? Todas as partes dos desafinhos, né? Vai para creche, primeiro dia, Aí, não sabe quem chora mais, se é a criança ou se é a mãe. Aí, depois, no meu caso, foi a criança, mas tudo bem. É, depois. Escola rindo, manda tchau. Daqui a pouco vai para o um primeiro passeio. Essas coisinhas super bobas, né? Super bobas. Mas que, para a primeira vez, é um, né? um desafio. E assim vai a vida. Né? Assim vai a vida. De se mudar, de... de... Tantas coisas, né? Então, como a gente pode estar confiante né? das nossas associações? Nossas o que a gente quer tirar, do que a gente quer gostar, mas está tendo também o nosso corpo, o, nosso... Sim. o que é está causando. Eu fiz um, um trajeto de vida bem interessante com relação a apego e desapego, né? Porque eu morei 56 anos na mesma rua, né? é, Acho que 50 na mesma casa. Depois me mudei para um apartamento ao lado. Qual o lado? Trabalhei 38 anos na mesma secretaria de, de órgão público, né? E quando eu fui para Portugal, morar em Portugal... Eu levei três malas, naquela época podiam é, podia ser malas de 32 quilos, né? Então, eu levei três malas, eu levei duas, uma amiga levou uma para mim. E lá fui eu, mas eu deixei a minha casa no Brasil pronta, né? Para se eu quisesse voltar, então eu deixei tudo. À medida que eu fui escolhendo morar lá, eu precisava me desapegar das coisas, eu precisava liberar os imóveis e tal. Então, então, eu levei, eu fiz um processo de, talvez, uns três anos de liberação, né? Eu ia e vinha, liberava coisa e voltava, liberava coisa e levava outra, não sei o quê. Assim, eu era muito apegada a algumas coisas e a outras coisas eu não era apegada. Então, eu me desvencilhava com muita facilidade. Uma das coisas que eu tinha mais apego eram os livros. Então, eu tinha uma coleção imensa de livros, né? muitos deles eu deis ainda embalados e, então aos poucos eu fui aprendendo esse processo do desapego e para Portugal sozinho também significa desapegar dos filhos né então foi um processo bem interessante de desapego quando no início eu estava lá eu dizia assim vocês não me ligam vocês não me dão atenção eu tinha a carência que eles falassem comigo todo dia e eles não estavam nem aí para falar comigo todo dia. Mas a gente é assim, né? Mas naquele momento eu queria que eles tivessem uma postura diferente do que era habitual. Porque eu estava me sentindo só. Né? Eu fui para lá e... e eles ficaram. É... E com o tempo essas coisas foram se ajustando e eu já não precisei mais da desse suporte, digamos assim, deles, né? Dessa ligação, dessa coisa que para mim fazia muita, muita falta. E eu lembro que quando eu cheguei lá, eu cheguei em outubro, dia 6 de outubro, é... eu vim passar o Natal no Brasil, né? Porque tinha uma saudade de lacerante, né? Meu peito, imagine, dois meses que eu estava longe. Como é que eu ia passar o Natal? distante da minha família. E aí eu voltei, passei o Natal, voltei para lá e foi um exercício de aprendizagem, né? Do desapego em todos os sentidos, né? não só das coisas materiais, quanto da, das minhas questões emocionais, os vínculos, né? De, de relacionamento, que eu tenho muitos amigos, né? E é claro, isso no Brasil, eu construí um outro <risos> um outro grupo de amigos lá mas também a questão de mim mesma porque eu me tornei outra pessoa mas para eu me tornar outra pessoa eu precisei abrir mão de muitas Elisabetes que viveram comigo muito tempo como a Elizabeth morou a vida inteira na mesma rua e que conhecia todos os vizinhos, né? Então, eu cheguei lá e eu não conhecia ninguém. Eu não tinha mais vizinhos que eu conhecesse. Eu tive que ter um outro padrão de comportamento, que era fazer novas amizades, né? As minhas amizades eram amizades antigas, de muitos anos, né? Então, eu construí novas amizades a partir do zero, e isso me tornou uma outra pessoa. Cada dia eu fui né, brilhando mais e tal. E aí foi uma história muito interessante de seis anos. E quando chegou na volta, né, que eu decidi voltar para o Brasil, aí eu estava no mesmo impasse. Né? E agora? O que eu faço com tanta coisa que eu acumulei em seis anos? E o interessante é que... Eu tomei uma decisão com relação às coisas né? Fiz uma escolha e disse assim para as coisas Conversei com as coisas e disse assim Quem quiser ir para o Brasil, fica Quem quiser ficar em Portugal Escolha quem vai levar vocês Quem vai comprar vocês E então foi um processo interessante Porque algumas coisas que eu pensei em trazer Não vieram E algumas coisas que eu pensei Em... Entra, em, em, que iam ficar lá, vieram comigo. né? Então, assim, foi um processo muito interessante, é, as, as escolhas, né? o que vai, o que fica, o que fica, o que vai. E vou lhe dizer, eu deixei muita coisa, né? doei muita coisa, vendi muita coisa, e trouxe muita coisa. Mas esse movimento todo me, me, me leva para esse espaço de estar me tornando a cada dia uma nova pessoa, e estar cada vez mais desapegada pelo próprio exercício que eu escolhi fazer na vida, né? Dessa movimentação de, de lugar. Até porque quando eu voltei para o Brasil, eu não voltei para o estado que eu morava a vida inteira, né? Eu voltei para um outro estado para construir uma outra realidade. E eu já contei em algumas passagens que eu estava ali sentada na, no sofá, e do meu sofá para ver uma, um bugambires. São dois bugambires lindos, né? No um pergolado. E estava em plena primavera e ele estava tudo florido, lindo, maravilhoso. E eu olhava para ele e admirava ele, e admirava ele. E aí me disseram assim: desapegue. Desapegue. Ali, para mim, foi uma virada de chave, né? Porque assim, o quanto a gente também se apega à beleza, né? Da própria natureza. E até isso, a gente precisa abrir mão, né? De uma coisa que a gente admira todo dia. Quando a gente pensa no apego, eu estou falando demais hoje, viu? Quando a gente pensa no apego, o apego, ele é absolutamente limitador. Porque quando a gente está apegado, a gente não se permite viver o novo e encontrar novas formas né, de estar na vida. É. Né? De viver uma experiência. Porque a gente acredita que aquilo que a gente tem é o melhor. Então, talvez naquele momento que eu estava ali olhando aquele biganvilho, eu achava que eu não poderia ter uma vista melhor do que aquela. Né? E nesse momento eu não estava me permitindo, talvez, de ter uma outra realidade que me trouxesse uma vista mais bonita. Né? Então, é soltar. É soltar e desapegar. Exatamente. E o que está falando é muito interessante, porque realmente é, a gente às vezes tem uma crença de que... Que já está bom e não pode ficar melhor, não tem como. Isso. Mas se eu mexer isso aqui, então, tá, será que eu consigo algo tão bom, né? Então você pode conseguir um buganvili, mas pode ser uma coisa tão extraordinária ou mais do que um buganvili da próxima lugar que você. Tem. Só que a gente precisa é, treinar, também. Essa disponibilidade de receber isso, uma confiança si mesmo. É um processo Sim, está baixinho, Sandra. É um processo de exercício como, como por exemplo, um hábito né, de alimentação, né? A gente está ah, acostumada a comer isso e eu vou comer, não sei o que. mas e se te for apresentado uma outra coisa que é saudável, que é, é, é bom para a sua saúde? Às vezes aquilo você consome e você sabe já que não é legal, mas você tem aquele apego, né? aquele alimento, aquele sabor, aquela afetividade, né? Aquilo, por exemplo, não é um exemplo. E aí, quantas vezes a gente até fica. É, é, é, se, se maltratando, né? usando uma, alguma substância, algum alimento, ou uma situação, um relacionamento né? com, uma, com pessoas, ou, ou situações, que é um apego de algo que já não faz bem. E é conscientemente, a gente sabe experimenta, vive aquilo, e aí não é bom. E eu de novo. Estou fazendo uma coisa que não é legal, mas eu não consigo, né? Quanto não consigo a gente falou na vida? Se não falou, pensou. Pensa. É isso. isso. É, alguém dá uma sugestão, fala, olha, isso aqui para você pode ser legal, experimenta, né? Porque pode trazer mais benefício. Aí você já faz uma cara e assim, ah, não, já né nem gosta, nem sabe o que é, nem experimentou. Né? Então, quando é, experimentar o novo é uma coisa. Que, eu, eu falo muito para os meus filhos, que têm um monte de questão para comer, eu dou esse exemplo. Eu falo assim para eles: se vocês tiverem a oportunidade de experimentar. Mais quer, próximo de mim, eu, eu, eu falo para as crianças: né se você se der a oportunidade de experimentar, por exemplo, um novo sabor, novas é, napis, né? Novas lei. a outra. A outra casa, vou ficar experimentando a outra casa e se não der, eu volto para essa. Né? Nem sempre. Mas esse exercício, isso pode ser feito, esse treinamento, pode ser feito por coisas menores. Porque, é... O cérebro não entende se é, se é casa ou se é um alimento, se é uma atividade. Né? Ele vai só treinando a modulação. Sim. Né? Se desapegar. Ah, e é, buscar também é, a forma de trabalhar isso, as ferramentas que a gente tem, energeticamente, tem tantas, né? E, uhum. e ir fazendo os processos, mas ir devagar, né? devagar, ir voltando devagar, tem, tem é, situações né, que as pessoas vão, às vezes, com muita ansiedade, Tinham tirado um buraco de dentro, é uma coisa dentro de mim, e ficou um buraco. Quase literalmente, uma sensação era que um buraco real dentro de mim. e é, é, fiquei assim, sem querer falar, sem querer fazer nada, ficou realmente um buraco. Eu sei que foi tra trabalhado muita coisa ali, tirado coisas realmente para ir embora, mas eu acho que foi feito de uma vez. Então, a gente, é, é uma atenção que eu trago, assim, a gente precisa se arrancar tudo, né? Tanto em energeticamente, em processos, ah, vou fazer todos os processos, todos os dias, não sei o que, vou fazer, não sei o que. Até mesmo nos trabalhos que a gente faz, né? Você fala, ó, oh, gente, não vai repetir amanhã, dá um tempo, esqueça <risos> um pouco, <risos> Vamos Isso. Ver o trabalho, né? ver como é que fica, as nossas sensibilidades, cada um é de um jeito. Né? Isso. Isso. Então, trazer também para esse olhar, né de, vamos tirar? Quer me livrar disso que chega? Eu quero tudo novo. Mas está pronto. Né? Sim. Então, o desapego, ele pode ser um processo gradual. Né? A gente não precisa tirar o tampão da ferida de uma única vez né? A gente pode, a partir do nosso observador, estar atento e ver o que a gente ainda está pegado né? O que é aquilo que não é uma contribuição para a gente Ou aquelas situações dolorosas que a gente ainda mantém ali com a gente Só para não desapegar Porque a gente tem medo de ficar sem Né? É como você disse, ficou um buraco enorme. Esse buraco que a gente tem medo, né? Se eu tirar, né? E agora? Eu tiro. E fica como? Né? Como é que eu vou me sentir? Como é que eu vou estar sem isso, que eu já estava tão acostumada? É. O desapego ao nosso corpo, para mim, é o é o desapego mais complexo. Primeiro, porque a gente precisa, né, estando aqui, valorizar o nosso corpo, estar presente no nosso corpo, estar ancorada nessa, nessa energética que nós temos do nosso corpo. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa estar desapegado. Então, assim, é, uma, é uma situação bem dual. Né? Como estar no corpo cuidando dele, né? vivendo nele, nele não, mas vivendo com ele, né? expandindo nesse processo que nós estamos, sem contudo acreditarmos que ele é tudo. Que nós podemos nos desapegar dele, porque nós somos muito mais do que ele. Né? Nós somos o ser essencial. O corpo, ele está fazendo parte né, do ser Não é o ser que está fazendo parte do corpo Eu me lembro que quando era espírita A gente aprendia assim, que o, o, o espírito né, e, o, e o perispírito Estavam no corpo né? E quando o corpo morria O perispírito se deslocava né, se, se soltava, se desprendia do corpo e tal a minha visão agora é uma visão muito mais ampliada do ponto de vista que o espírito, no caso, eu, eu prefiro chamar de consciência para que não haja é, nenhuma interpretação dúbia. É, a consciência, o ser, né, ele é muito mais... E o corpo é uma experiência que essa consciência, uma parte dessa consciência né, que está sendo experimentada. Então, quando a gente é, se desliga né, do corpo físico, a gente volta com a consciência, né? o corpo fica. Entretanto, enquanto estamos ligados a este corpo, é necessário que estejamos atentos a ele, cuidando dele e vivendo o melhor possível nesta casa. É como uma casa mesmo que a gente precisa faxinar, limpar, cuidar e manter em ordem. Né? A gente precisa fazer reformas de vez em quando. Né? A gente precisa fazer pequenos reparos. Né? E de todos os níveis. Né? E um desses esse é o desapego, porque o desapego ele nos coloca, o apego, né, ele nos coloca densificados, não permite que a gente caminhe né? solto, livre A internet falhou, você está congelada, voltou. É a minha ou é a sua? Eu não sei. sei quem ficou parado aí para mim, foi você. Se fui eu, não sei. Eu tô... Ok. Tá me vendo agora? Tá me ouvindo? está numa boa? Ah. Perfeitamente, perfeitamente. Então, é... eu, eu, eu, tra... eu gosto muito de fazer isso nas meditações, e, às vezes, eu faço assim, mesmo só para mim, né? Quando eu é, percebo que a coisa está meio tensa né? De, eu gosto, gosto muito de fazer um exercício que é de imaginar mesmo o corpo soltando, assim, Sim. É, a gente imaginar que a gente está ficando assim, toda uma bolinha possível é né? possível, expandindo. expande nesse assim, espaço, vai abrindo, né? Mas, como se as moléculas ali, são todas mais soltinhas e abre espaço. Então a gente vai como mandando. só para entregar coisas, né? liberar coisas, mas também para receber. E Sim. quando normalmente, quando você está é mais apto a receber, né? você está é mais expandido para receber, com certeza já foi coisa. Às vezes você nem percebe. Já saiu. Né? Isso. É, com é, certeza. Não precisa ser aqui. Aquela coisa que não, pra, pra, né? Só cabe uma só tem uma, Nós não somos exatamente uma caixa, muito mais dinâmica, mas se você for fazer o um exemplo, tem uma caixa. Para caber mais coisas tem que tirar. Então você vai. Se você percebe que está entrando muito, está muito mais aberto, com certeza você já liberou. principalmente criança, né, Bebe? Nossa, é tanta criança, assim, Você fica assim. Está aqui, é, Também a gente tropeça com uma. Tu tá aqui ainda, criatura? Achei que eu tinha ido embora. Né? Pelo menos um pedacinho ficou lá um pouquinho. Isso. É. Né? O bom desse é processo todo que a gente está passando aqui, uma das coisas assim maravilhosas, é que a gente não precisa saber do que a gente está desapegando muitas vezes, né? Como vocês dizem, a gente faz uma meditação, a gente faz esse processo todo de expansão e a gente solta e libera. E muita coisa não vem para a nossa consciência para ser liberada. Solta sem a gente precisar saber exatamente o que, é que a gente está soltando. E aí é que entra o desapego, porque a gente precisa estar pronto para desapegar. Porque nada Nada desapega da gente sem que a gente permita. Nem nesse nível energético, Não. Então, é, quando os seres das estrelas trazem os processos de liberação, eles sempre dizem assim, é, primeiro você precisa autorizar, né? você precisa permitir. E depois você precisa estar pronto para soltar. Porque eles só auxiliam no processo de liberação se a gente soltar. Não são eles que soltam, somos nós que permitimos que aquilo se solte de nós. Né? É. E aí, como você falou, fica o espaço. Né? E o que é que vem para esse lugar? Né? É o vazio que é preenchido pela luz né? a luz, o amor né? e a gente vai ganhando mais espaço para levar, no... levar a nossa vibração, a Tati falou que agora que o maior desapego para ele oi Sabine o maior desapego dela foi dos filhos né <risos> enxergá-lo como seres eles experiência igual a mim e não seres pertencentes a mim essa, essa sua fala, Tati, me leva para um espaço de muito tempo atrás, quando eu fazia orações e eu pedia né, que Jesus, né, Maria, Deus e tal, olhasse pelos meus filhos. E eu dizia assim: porque esses filhos, eles não são meus, eles são seus. E estão comigo por empréstimo. Né? Então, enquanto. <risos> enquanto eles estiverem aqui por empréstimo, que eu seja né, uma boa mãe. Então, eu sempre vi meus filhos como não sendo meus, mas seres que estão comigo, me acompanhando nessa jornada. Aí, a minha filha acabou de entrar. Ótimo. Falando de você, Helena, tão certo assim. Então, assim, eu sei que não são meus. Eu sei que são seres que estão aqui acompanhando a minha jornada que se vieram como meus filhos. Né? Nós temos uma história juntos. Né? Viemos é, vivenciar experiências em comum, né? cada uma sua forma, da sua forma, mas é, respeitando os espaços um do outro. Assim como eu tenho certeza que meus filhos não olham para mim apenas como mãe, né? mas como um ser que né? está aqui em experiência também. <risos> é, é verdade. É bem bonito isso mesmo. Porque eu também considero um ato de amorosidade muito grande é, ter esse desapego, né não só pelos Sim. filhos, mas pelo, pelos seus relacionamentos né? todos. Enfim, seja um relacionamento, relacionamento afetivo, né? você é, desapegar a ponto de dar a liberdade para o outro, né? de escolher o seu caminho. É, o outro também pode não estar feliz ali, pode não estar satisfeito, pode estar, enfim, escolhendo outra coisa. E o quanto o apego, ele traz tanto sofrimento, né? Uma prisão onde todo mundo fica. Um sofre de um lado e um sofre do outro. Né? O apego, né? Um quer é demais ficar e outro quer é demais sair. Então, o e, e, e quanto é, é tão importante esse, esse treinamento, né? essa busca, e cada um vai, como a Tati falou, mais difícil. Para cada um é o filho, pode ser quesito mais difícil na maioria, né? para quem tem filho. Para outros, não. É outra, né? Um parteiro, uma situação, uma casa, né? Como você, digamos que você tivesse apego por aquele lugar que você morou, né? 50 anos. Gente, é isso. Não é fácil. Mas, ah, isso é bobagem. Não, não é bobagem. É o que você tem ali registrado, seu, né? Tanta memória, tantas é, coisas que tem ali registradas na história, mas eu, eu entendo sim, né, ali Feliz. Agora, é muito, é muito importante a gente chamar a atenção que desapego é diferente de não amar. A gente ama incondicionalmente, ou até condicionalmente, mas a gente não apega. Quando a gente apega, aqui falando de pessoas, né? a gente tolhe o outro de ser quem ele é. A gente não permite que ele caminhe com as próprias pernas e faça as mesmas escolhas. As próprias escolhas, desculpa. É, quando a gente ama, a gente permite que o outro simplesmente seja quem ele é. Viva a experiência dele como a escolha. E a gente apenas deseja o melhor, mas não deseja que ele nos pertença. Tem um ditado que diz mais ou menos assim, é, quer que a pessoa venha para você, deixe livre, né? É como é. Um pai, se ele voltar para você, é porque ele está com você. Né? Se ele não voltar, é porque ele não está. E é ok, está tudo bem. É. E a gente vai aprender a desapegar Inclusive das pessoas E principalmente Uma coisa que a gente deveria aprender Mesmo Era identificar os relacionamentos tóxicos Para que a gente Possa se desapegar deles Porque nós nos acostumamos E passamos A acreditar Que aquilo é o melhor Que pode acontecer na nossa vida Quando não é e por isso a gente não solta. E a gente pode soltar, porque é absolutamente seguro soltar tudo aquilo que não serve mais para a gente. Exatamente. E eu... É, até para a gente finalizar aqui, eu, eu, eu trago, assim, é, essa, essa reflexão, né? Façam essa reflexão. É, traga um momento de, de lembrança de, de você um dia, porque todo mundo já desapegou de coisas, né? Você já se mudou, já, já mudou de relacionamento, já deixou de um, um hábito pode ser de alimentar para outro, porque era mais saudável, porque era importante naquele momento. E às vezes era, né? Você precisa mudar isso aqui. né um hábito, um vício. E depois você desapegou daquilo, a sua vida mudou para melhor. Você ficou livre. Então, então sempre para melhor. É, é de liberdade, né? Então vai trazendo essa lembrança, esse Faz esse exercício. De quanto de liberdade a gente tem quando a gente vai soltando coisas? What has happened with? Valores que a gente acreditou a vida toda, as crenças que tem que ser, tem que fazer. certeza a vida precisa ser leve a gente precisa aprender a soltar urgentemente porque quanto mais leve estivermos mais nós voamos mais as nossas asas crescem e podem né, se estender no céu azul maravilhoso da nova era meu amor gratidão a você por esse momento por essa disponibilidade, por esse amor de pessoa que você é. E a, o Instagram da Sandra, fala aí, Sandrinha. Sandra, underline sou, underline ZA. E tô lá no YouTube, na, no, no, elevando a frequência. A gente faz meditação, a gente faz um monte de coisa legal, inclusive para ajudar a gente a soltar. Isso! Então, amados, gratidão a todos vocês que estiveram aqui com a gente, aqueles que vão estar, um beijo no coração.